O cancelamento significa da, da conexão com algo só, só acontece se você, sai, né? se você sai da faixa de frequência do outro. Você sai da faixa de frequência que atrai aquela realidade para você. Não tem como você fazer cancelamento com raiva. Não tem como fazer cancelamento com ódio. Não tem como fazer cancelamento com mentira. Por isso que está uma, uma loucura, né? Esse, esse, esse estado de mentira que a gente vive, as pessoas não têm ideia como elas estão criando emaranhamento para elas pessoas que mentem deliberadamente aí mente para destruir o outro mente para provocar o mesmo, mente né, com esse não funciona isso é um, é um processo de, de é um processo onde você vai estar tá, é como se você tivesse criando botando um monte de, de né, criando uma estrutura é, de muitas impurezas entendeu de muita de, de muita vibração negativa e essa conta, gente, ela vem, ela vai, ela, essa fatura, essa fatura, ela vai chegar. Ela vai chegar porque é exatamente essa, o que o Luiz aqui perguntou, é a lei do causa e efeito, né? Ou seja, o universo, na sua sabedoria, ele, ele nos entrega as ferramentas e diz, olha, você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade para fazer o que você bem entender. Você é livre. Agora, cuidado para que você não transforme sua liberdade numa prisão, né? Porque aí você é ali para fazer o que você quiser, mas se você não, não for senhor de si, né, você fica prisioneiro dos seus próprios programas, né?